Nesta véspera de Ano Novo, fechamos a porta ao ano que cessa e olhamos para o futuro com esperança. Em 2022, milhões de pessoas em todo o mundo viram literalmente fechadas as portas das suas casas e das suas vidas. Da Ucrânia ao Afeganistão e à República Democrática do Congo e em vários outros locais, muitas pessoas foram forçadas a abandonar os seus lares em ruínas e as comunidades em que viviam em busca de algo melhor. Por todo o mundo, cerca de 100 milhões de pessoas foram obrigadas a fugir de guerras, de incêndios, da seca, da pobreza e da fome. Em 2023 precisamos de paz, agora mais do que nunca. Paz entre todos, pondo fim a conflitos através do diálogo. Paz com a natureza e com o nosso clima, para construir um mundo mais sustentável. Paz no lar, para que as mulheres e crianças possam viver com dignidade e segurança. Paz nas ruas e nas nossas comunidades, com plena proteção pelos direitos humanos. Paz nos nossos locais de culto, com respeito pelas crenças de cada um. E paz no mundo digital, livre de discurso de ódio e de abusos. Em 2023, vamos colocar a paz no centro das nossas palavras e das nossas ações. Juntos, vamos fazer de 2023 um ano em que a paz seja restaurada nas nossas vidas, nos nossos lares. E no nosso mundo.